É, no canal, no canal, geralmente eu não tenho mudança nenhuma. Esse eu acho que eu só tive mudança porque eu fiz mais pra outras comunidades, entendeu? Eu não fiz pra nossa comunidade. Sim, sim. Porque a Paladins não me dava retorno mais. Eu não ganhava nada. Tipo, de escrito, de. Pelo contrário, só me prejudicava. O que, que vocês querem? Eu ia de fúria, mas os cara não, provavelmente não vai trocar. Uh, pega um direct. Ou se você quiser ir com splash, que é de Drogos? Eu eu que... eu... Não, não, eu quero.. Já tem dano e flanco, tá? Eu quero testar como é que funciona o Groover com a Fúria. Beleza. A Fúria. É muito bom, na verdade. É uma das combinações mais bacanas. Porque o Drush, o Drush, o... a Fúria, ela não tem uma cura tão forte. Ela tem uma cura single target forte, mas viária área ela não tem. Uhum. Ela tem dificuldade de manter vários alvos vivos. Eu pensando, ela tem, tipo, a cura dela, além de curar, né? Aquela a cura forte, ela dá uma curinha bônus, né? Sim. E essa cunha bônus não é tão forte quanto como a cura bônus do Maldamba. Maldamba tem cura bônus? Não lembro disso. Tem? o cura foi com de Island, vocês têm? Não, não mas é. eu já joguei no. Já joguei tá, também. Muito tempo atrás. Comprei por 5 dólares. Ah, Renan, vai tomar teu culpado de gastar seu dinheiro. <risos> não dá, mano. Dinheiro do PayPal é verdaval, eu já te falei isso. Lembra da sale da Steam? Uhum. Eu gastei 200 dólares naquela fail, mano. <risos> um, cauterizar? Cauterizar. Sembrar. E pergunta se eu joguei os jogos que eu comprei. Não. Ah, é, desse joguei... negócio eu bonei. Do. Do. Do Overwatch. Tu. Teve 800 cliques e vendeu só um. Dois. Dois. Só um. Dois. Dois. Tá, daí tu é ficou uns 20 boa. dólares, é isso? É. Isso. Por enquanto, né? Será que ele não atualiza depois de um tempo? Demora um pouco pra atualizar? Mano, não é. Não, hum. não é. Não é, não não é assim. Aqui atualiza uma hora, duas horas no máximo. Então, aqui já faz quatro dias que eu postei o bagulho, tá ligado? Cinco, quatro. A gente pensou na possibilidade é de ser uma sobrecarga de cliques a e compras, começou. mas não foi isso, mano. Por que tá demorando tanto, velho. Right. Estranho. Mas eu acho que cabe bastante nessa coisa que a gente falou de. De o Fortnite ser uma comunidade um pouco mais... infantil não, E... Não comprar Não, não, é a gente tá enganado A do Fortnite, acho que é uma das comunidades mais fáceis de... De cair na labia mas, mas no meu vídeo de João Henrique, eu então É que trata muito insano, porque... Por mais que seja comunidade de Fortnite, tu tem público fiel seu teu canal ativo gente, Então, mas o meu, público, o meu público mais fiel é o, po o povo que realmente assiste Paladins e Overwatch, mano é que tá, mas dois só, mano. É muito pouco. É muito, muito pouco. Ajuda com Androxos aqui, tá malzão. Acho que não vou precisar de ajuda, não. Morreu. Vou morrer. Vou morrer morri. Viajei agora. Então, eu, eu, eu também acho estranho. Apesar de tudo. É muita gente. 160 e poucas mil views e duas compras. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu nada, cheguei. Mas uma coisa então, também que eu acho que eu deixei mal explicado no.. no na promoção é que você pode cancelar o um negócio depois, entendeu? Tem gente que fala, ah, tem que pagar todo mês. Mas não, você pode cancelar. <risos> Cara, eles tinham androxas, eu nem me liguei Nossa. que eles tinham androxas. Esse dinheiro vocês vão receber pro Paypal? Sim. Não. N não, eu não. O meu... Ah, você botou pra receber por conta, né? Sim. Conta bancária? Sim. PayPal mesmo. É, tu vai... O tomando foi esperto o... não, por causa do... da taxa do Paypal, filha da puta. Mas acaba, acaba não fazendo muita diferença. Droga. Porque é 15 dólares de taxa que eles cobram, não é? Depende do valor, não é a taxa fixa, ele cobra pelo valor ele que tu cobra, recebe. Ele cobra uma porcentagem do valor que tu recebe, tá ligado? Caralho, achei que não ia morrer essa vagabunda. Precisando de cura aqui atrás, Drush. Feche. Valeu. O Groover pulou. Ua. Estamos no silêncio, mas vamos concentrar. Concentrado, Entrado, concentrado. Vamos pra ah. Não, não vou morrer! Aí, desperado. Caralho, escapou! Tem ult, hein? Vou voltar! Escapou, conseguiu sobreviver! Outro querendo da soco, né? Achando que é a gente. Nossa, avancei é demais. Ah, o tá dando muito dano. Vou morrer. Ah, morri. Tá geral pega as bombinhas aí, muito aí. cedo, velho. Pega. Geral rejua, hein. É. cura e. Beleza. Cara, na hora que eu precisava de cura, eu cheguei perto do Drust e já curou pra caralho, tá ligado? Aham, uhum, eu Sim. falei. Se <risos> ficar colado nele, a vida não cai, mano. Essa lendária é muito boa, velho. Deixa eu ver, nem, nem parei pra ver essa lendária. Aumenta ela aumenta a cura em... passiva em 50%. E o alcance em 50%. Ah não, ela é em 100% e alcance em 50%, caralho. Isso. Ela dobra a cura passiva e aumenta o alcance. Sim. Insano, velho, muito bom. E cura através da parede, né? Melhor Olha ainda. isso, eu não morro, mano. Eu não morro. Cinco. Com o aí um, Colado três, nele, eu não morro, dois, velho. Eu acho que deve... Tem na, na, na, nos decks de tanque, tipo, carta que dá pra funcionar como rejuvenecer. Tem. Que tu recebe mais cura? O... É, na Inara tem, né, também. Lembrei. O Khan também. O, o Khan tem 18% a mais de cura, se não me engano. Tá tudo lá, né? No deck que eu passei pra tu, não tem? Não lembro. Tá, se liga, ele tem útil. Matou o mata o Olha ali atrás. Tô... Munição. Boa. Ponto. O grupo sozinho no ponto. O cano também. É, o Hulk saiu, tá? O cano tá morto. Boa. De cura Ai, me engordei no outro Viu <risos> pra dentro É um massacre É um massacre <risos> Não sei por que eu não tirei essa narração até agora Ah, andré, isso aqui Volta é. Matei Boa ah, isso? Night parabéns! Nice, O, <risos> night o Por que é pensei... Eu pensei que ia matar vocês! <risos> Meu Deus! Ele um retardadão, velho! O maior autista ulti do cara! Sabe é aquele tipo de pra... ulti? Você não entendeu qual é foi mim. a lógica do cara? Mano, que esse drops é muito retardado! Nossa, ele usou o quê? Cadê o Vai abaixo na terra o totem, bugadão. Ah, não, errei, errei o Dex. Um drop no, no buraco. Ali ele recuperou o ult em cima de mim, tá? Cuidado. O Grock vai perdido que eu não sei o quê. Recua, recua, recua, deu ruim. Nossa, esse Androx é muito bot, velho. Espera né? Uhum. Vai! Fachado tá pica agora. Não vou matar nosso forte, não. Não tem sem munição, ei, idiota, cara. Novidade <risos> Eu vi na live dele, ele lutou 3 de vez sem é munição. Eu fico empolgado, mano. Não, na verdade não é sem munição, ele sempre deixa um tiro. É, é um tiro que eu deixo. Pra ter um delay ainda maior. Ah, resolve isso fácil, compra manzada e já era. Jeje. Já era, né? <risos> Oh yeah.